Fala pessoal, bem-vindos à Taverna Colosso aqui para mais um vídeo de Baldur's Gate. Eu resolvi voltar a jogar Baldur's Gate. Pessoal, eu já tinha feito um, um personagem novo aqui para não poder ficar é, começando aquela criação. Eu já expliquei para vocês: tem vídeo aqui no canal. Falando sobre a criação de personagens, tá? Eu vou deixar o link aqui nos comentários Mas vamos fazer, começar tudo do zero Porque eu perdi aquele salvo Quem acompanha o meu, o meu canal Já viu que eu tinha feito uma gameplay desse jogo no canal Então vamos lá, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui Nós vamos comprar aqui é, umas flechas, uns dardos Na verdade, dardo não, é aquela seta seta de besta e vamos aqui em cima a, a nossa intenção aqui nesse primeiro momento é só pegar alguns é bom, itens né? tá tá dormindo Vou pegar umas coisas aqui para a gente ter dinheiro e aí a gente vender essas coisas depois tá? beleza Lembrando que eu estou jogando aqui com o um personagem guerreiro tá? Como eu falei, a criação desse personagem está toda no canal tá? Então nós vamos pular para aqui ó Vamos aqui no quartel E aí a gente vai fazer algumas missões que são simples E aí a gente ganha um pouco de experiência Eu vou tentar editar o vídeo o máximo que eu puder Para vocês não ficarem assistindo muita coisa repetida o personagem é um dano e tal, por aí vai, né, gente? Vou deixar isso aqui. Não, isso aqui não. E que... acho que tem que com esse cara. Eu ver aqui. Trabalho. A gente conversa com ele. Pronto, aí. Entrega a seta pra ele. A gente vai pegar aqui o... a espada do guerreiro. Dá quick save mesmo. Ok, Right, no PC né gente Aqui vai ter um inimigo aqui, Vamos lançar ele Pause info. não tem nada de interessante aqui A versão antiga desse jogo não tem essas coisas de ficar deixando a mostra o que, que dá para você pegar Our rules of ah, tá bom meu filho. Tá. Agora vamos procurar o guarda esse rou aqui ó. Você faz uma missão simples para ele tá. Vamos entregar a espada que a gente pegou. Agora nós vamos vir aqui tem uma missão simples aqui de matar uns ratos. considerando que eu tô em batalha até agora, velho. que é simples Vou deixar o pó quebrar Vou matar todo mundo Cara, não, pra mim, assim, nesse baú dos gate aqui não tem classe mais forte do que essa aqui não pelo sendo bem sincero do, do que eu já joguei do jogo, os magos ficam bem forte, mas assim... É esse cara faz hum. besteira, só um trem. Bom, bom. Aqui tem um cara da vaca que a gente vai dar um antídoto para ir nesse cara aqui. What do you need? What do you need? Vamos ver aqui. What do you need? Pronto. Entendi. Pega aqui o livro da moça aqui tem um outro cara querendo bater na gente Tem segredo, deixa ele vir Calma na areia E começa o a sua jogada com mais dois, cara Tão bom que esse personagem é Muito forte, muito forte só uma faca Ah, tá trancado, peraí Vamos ver se a gente consegue forçar. Não consegue, não. Bora. Sorte. O que foi, par né? Hum? Tá bom, me atacou. É só conversar com a gente. Pronto, grava. Conversa com a fi. Flija! E. E pronto. Aqui vai ter uma outra missãozinha. É para entregar uma coisa aqui para esse cara, mas né? primeiro eu tenho que conversar com o cara aqui e vai me procurar esse cara aqui Ele... Esse cara já falou Ah é, agora vamos entregar aqui ó. A gente entrega aqui na taverna aqui e já vai embora tá? A gente já vai conversar com o nosso pai que é adotivo Pai Bridge é difícil encontrar pessoas É difícil encontrar pessoas Ah, cara, achei que eu tinha falado. Não não vou ficar. vou ficar perdendo tempo, não. Vai. Vamos logo. Achei que eu tinha falado com o cara ali. direto aqui no Gaurayam esse castelo é acessível só no final, cara, tá de... ah, vem aí, mano, deixa o saco vamo lá, Nós, no... lá, lá, eu vou passar a cena, tá, gente, pra poder ficar mais... Um com mais dinâmico, tá? Ok, pronto. Você vai conversar comigo, vai entrar no grupo e a gente tira ela, tá? A gente só vai pegar as coisas dela. Aí depois a gente vai pe pegar ela para o grupo, tá, pessoal? Agora é só porque a gente tem que otimizar a, a, a experiência. Tá bom, fica aí cansada né? na tá... Tinha que ter feito uma viagem aqui Pra aparecer o destino Aqui, ó esse... esse lugar aqui vem de muita magia Pra quem não sabe, tá? Bora Aqui a gente vai encontrar Com aquele... aquela duplinha Mas não vão ficar com eles também vai ser um eu lembro que tem uma árvore aqui Que, pô... que tem uma pérola Aqui ó é, Vamos pegar os itens Mesma coisa, tá gente Vamos os itens Deixa eu isso aqui Não, ah, não precisa nem preocupar com a armadura não porque. Besteira. É Pronto, deixa eu ver, deixa eu pegar um Então vamos tirar. Vou formar a equipe, tchau. Something troubling Os dois não andam sozinhos? Acabou. Cara, eu fico.. Aqui ó. aqui? Cadê? Eu sei que uma dessas arvorezinhas aqui tem uma pedrinha. Só que eu não estou vendo. Eu não vou lembrar agora, não para não atrasar a nossa gameplay. Vamos direto. Né? Agora nós vamos subir, gente. Vamos subir. Nós vamos aqui. Stay É o Mr. Forte pra caralho. Aqui vai ter um anel de proteção Correndo. opa é isso aqui ó tem essa pedra aqui, tem um anel isso aqui vocês podem equipar, tá gente um anel de proteção aumenta pouca coisa na, na sua armadura mas aumenta Lá aqui pra frente nós vamos achar um anel de mago. Quem tá jogando com mago vai poder se beneficiar disso aqui. Right, what's this? Pegar aqui, ó, se vem aqui pra direita. Ó, aqui no pezinho. Antigamente não ficava destacado assim não, gente. Lembrando que a gente tem que identificar, tá? Não vem sem identificar, não, porque senão não vale nada. Coloca o botão de dormir mesmo, gente. Vou lembrar. Tudo bem. Aqui, tomar um certo cuidado, tá? Vai ter um inimigo forte aqui. E se ele jogar magia em você e você não tiver um saving throw legal, você vai se tomar fé. Então. Salvo o game. Já usa essa magia aqui pra aumentar meu, meu dano. Pronto. Ah, errou, cara. Vai cara, pelo amor de Deus. Uh, na hora. Ele ia jogar uma magia em mim que não detonar. Morreu. A carta precisa pegar, vamos aqui para poder, é, poder. Identificar o item, que é o anel, identifica, pronto. Esse anel é muito bom para quem é mago, mas a gente vai vender para a gente poder ter mais dinheiro e pra gente não vai fazer sentido agora, não, tá? O nosso personagem não é. E... Aceita gravar, gravar. Vamos conversar com os dois. E vamos pegar os itens. Pega aqui a armadura dele, ó. Pegar a cura. Tem uma poçãozinha também. ver se tem mais alguma coisa aqui, gente É uma coisinha que eu gosto de comprar Vamos aqui agora Vamos lá Vamos vender algumas coisas aqui Aqui você tenta vender Aqui, ó, vamos vender isso, isso, isso Aqui ó, o anel vale mil. cara Olha pra vocês verem No começo do jogo já sai com invisibilidade Ok aqui é bobeira, vamos tirar isso fora Pronto. agora vamos tirar eles aqui do, do grupo depois gente quando vocês quiserem vocês podem montar montar o grupo de vocês tá ela ah, tem que tirar a jarreira também Tinha que ela sair automaticamente how oh, long must we wait here hum. things start to the south as we sit Ali fora a gente dá uma dormida, a gente vai fazer uma missão simples aqui dessa moça que mora nessa casa aqui. Vamos aqui pra fora, dá uma dormidinha. Colocou o botão de dormir, cara. Mas eu vou ver nós. As... Pronto. Dormir de novo, que eu não gosto de ficar fazendo nada de noite Eles vão subir aqui hein? Bem simples A gente vai até a primeira parte do jogo, tá? É lá embaixo em Nasquel Aí nós vamos pegar melhor Uma armadura melhor <coughs> Mas antes nós vamos passar em gosto para pegar um cajado Ah, vai fazer o um anel, tá? A gente tem vamos fazer vamos fazer aqui não tem medo não, porque a gente morre não <risos> ver, falta muito não não Vamos lá nos dados não tem, tem uma arma que a gente tem que pegar também isso, aqui vai ser anel, quase que eu esqueço pra trás. Beleza, só esperar. E aí entrega o anel e a gente segue o jogo. Não tem muito segredo não, viu, gente? A ideia é otimiza experiência e grana Experiência e grana Para quem não assistiu ainda o outro vídeo lá Eu tô usando um personagem que gosta de staff quarter staff, né, os, os hits, E armas de duas mãos Então ele ganha um bônus mais forte Tá, ajudar, ok. Conversa, pronto. Então, salvada, vamos viajar. Pronto. Agora nós vamos descer o Eu Acho que foi uma burrice. Então, vamos passar aqui de uma vez. I'm on it. Aí a gente daqui a gente viaja para Beregos. Caveirinha. beirinha joga só na. Hein? Vou pegar uma cabecinha dessa que eu vou precisar pela missão. Esse aqui vão que eu não lembro, cara. Hale é Ah tá, é um, é um personagem, dá para pegar as coisas dele? Não tem nada Vou tirar ele daqui Isso aqui eu não lembrava desse seguidor vai seguir aqui que vai ter um, uma arma que a gente tem que pegar aqui fazer uma missão vai ter uns gnolls aqui, aqui não, não. opa eu já ia falar não precisa ter medo que oh, vamos matar Aqui dentro dessa, dessa castelinha aqui, vocês tem que salvar, tá, gente? Porque dependendo da resposta que você der pro, pro dono dele, ele não vende item para você. Então tem que salvar antes, porque eu não, eu não lembro qual é a resposta certa. Uf. Essas joias, aí. Ah, né? Na morte. Isso. E essa espadinha aqui, tá? Ó. Essa espada é do um personagem. Tipo... Isso. Deu certo. E cura, né? Vamos aqui, ó. Vou salvar. Aqui dentro. Salva. E aqui a gente conversa com. Ah, eu acho que é esse aqui. Estamos interessados em vender. É isso aí. Não tem nada. Tá? Por enquanto, nós não vamos comprar. Ah, sim. que tem a, por, a, a bolsinha de poções. Comprar. E tem uma outra bolsinha aqui também que é para pergaminhos. Cadê ela, gente? Estou lembrando. Se é com ele que eu pego isso é, Não acho que não é não Vamos vender aqui as coisas não vende essa espada Pronto Vamos... deixa eu ver aqui Bolsinha tá aqui Deixa o aqui E quando a gente for Pegando mais poções, a gente vai colocando ali dentro Vamos viajar aqui para baixo Ixi. Ixi, o urso também ficou bravo comigo, ó. Volta aí, isso, Uso, pedaço aí. O urso é mais complicado. Eu acho que vai dar boa. Isso. Ai! Vamos viajar. Mas é para é pro lado que eu tenho que viajar, porque eu tenho que ir pra Berengoche é pegar uma coisa, cara. Vou dar um... Ah, vai, esses caveirinhos sacos, cara. Não dá experiência nenhuma. 30 e poucos experiências experiência. A gente vai em Berengoche porque nós vamos pegar o staff mais um. Entendeu? É por aqui. Aqui com esse cara aqui, que é o Kalid. Kalid não é o chama a gente para baixo, cara. Tô lembrando direitinho. Aqui, é aqui. Aqui ó. Aqui. não conversa com o Garrick. Ele vai te dar a missão de pegar o cajado agora. Vocês vão subir aqui. Solte. É no segundo ou quarto, cara. Dá uma salvadinha porque a gente vai roubar. Aí pra não ter erro. E... Ah, Pega essa massa. Vou vender. Vambora. I'm on it! Salve. Ah, acho que eu perdoo aqui. Quer ver? Deixa eu ver se eu perdoo. Ah, não é não. Eu perdoo também um um uma coisa assim. Vamos lá. Parece é justo. Vamos lá. Aqui vocês têm que ficar esperto que essa maga é um pouco forte. Então pode dar merda. A gente vai conversar com ela agora no primeiro momento. Salva. Tá? Aí você conversa com ela. Greetings, mercenaries! I am Silky, Vai chegar a galera aqui. Você não mata essa galera, né? Vamos ver. É. Bate com essa loucura. Bata, bata. Tem que bater antes e dar pra fazer a noção. Agora fodeu. Agora fodeu porque ela vai. Aí. Viu, velho? pode quando ela consegue conjurar. Se ela não conseguir conjurar. Sorte. Beleza. Só que o meu personagem errou o primeiro golpe. Aí já era. Dois. Ah, ah. Isso. Pronto. você tá, que... não pode errar também, não. Até logo tá logo senão ela vai te morrer é gente infelizmente essa parte é assim matéria aqui. não tem muito jeito não cara que é tentando mesmo ah. tá aqui prontidão Bate! Bate! Isso! Vou ah, botar uma bolinha dessa? Ah, ah, mas achei que ela ia errar a magia. Cara, que merda é isso, velho. É foda essa parte da Silky é uma merda, cara. Vamos ver, se eu não matar ela agora, eu vou usar uma poçãozinha de velocidade. Oh, cara, vai! Vai! Não erra não, tirou dois no dado. Daqui que ela precisa de mercenário, né? É do mundo, cara. Parabéns, gente. Que foda! Extraordinário! Isso, vamos! Isso, não, não tem segredo, Aí Então, você pode jogar esse pau fora? Sim, senhor. Vou... Olá, vou... aqui. Então, vamos passar no bar aqui, só para comprar uma coisa. Vai ter um brigão aqui querendo te bater, você morre. Ele. Eu vou morrer. Ele. aí, mano. Ah. Eu vou onde eu quiser, colega. Ó, bola, mala. Ele é forte, tá? Não se engana não. Não se engana não que o bicho é forte. Isso. I got 70, Vamos comprar uma coisa aqui, esse livro, tá gente? Vou comprar esse livro, vende as coisas. Não vende a massa agora. Vou vender. Pronto. Tá? Tem uma casa logo aqui em frente, que você tem que entregar esse livro Agora eu vou ter que lembrar qual casa que é, eu acho que é essa aqui Não ele é é eu eu Salvar, que, é mesmo que eu tenho aqui? Agora então nós podemos descer É Nescal Nesca é um pouco difícil Mas então, nós vamos descer, tá? Não se não me engano, não Agora Cara Descendo por aqui mesmo Dá uma dormida Esse menino, aí, até uns caras fortes aqui, tá? Tem que ficar esperto Eu gosto de matar eles. Aí, ó. O grilo. Ai, cara, eles são fortes mesmo. Deixei até o jogo salvo nem né, à toa. Vamos, cara. Eles dão dois ataques. Eu tiro oito no W, velho. Né? Tá vendo aqui embaixo? Seis, cara. Passada, velho. Mata o cara, velho. Vamos. Pronto. Subi de nível, logo. Deixa eu ver. Ah, subi de nível já, cara. Pronto. Subi de nível de novo agora. Nada. Vamos ver aqui... Não, não vai subir, não né? Um pouco... Nada... Pode descer. Olá. Eu subi de nível, nem, nem prestei atenção, cara. Esse primeiro nível que você sobe, não, não, não, Cuidado, tá? Vamos dar luta, então. Ola. Mas aqui tem que tomar cuidado que eu acho que eu não vou conseguir não, tá? depois vai dar uma boa Ai, cara 7 pontos é porque é um lei em ferro é tão tá um bom no dado só que a minha CA já tá um pouco alta ah bicho, acerta cara, isso aqui dá uma raiva na rede Boca isso não lembro se eu posso matar esses malditos. Hum. Vamos, vamos o I could use a que eu posso tá muito ruim Eu muito ruim o acerto crítico. É nove de dano, só isso. Nossa, meu pessoal, só tira valor pequeno. Vou tentar aí. Vê se essa aqui é melhor. Ah, não posso. Oi. Oi, cara. Muito bom Vai, vai, vai, vai. Caraca, ah, vai. demais. Puta merda, cara. Olha vale isso. Né? Caramba, cara! Ai, filho, ai. Eu poderia usar um pouco patching up. Olha! Um, dois, três, quatro, cinco, 2 Nossa, cinco, velho! Testemunha de luta, cara. Três, 1... Um. É I bat né? Eu Eu am Belong pontos I experiência gente, Nossa, velho. I isso, nossa, nossa um aqui nossa, 15 pontos, cara. Experiência, que isso? Eu não perco nada também. E tô, eu tô pesado. Tô atrás aí. Só vender as outras ali. Aqui é o seguinte: ah, olha, ainda tem mais um. Vamos tá salvar... Vamos lá... Tá. Ah, vai ter uma galinha aqui, que é o um cara que é ajudante... Ah, tem que tomar cuidado que tem um... Tem um cara aqui que é forte. É um cara que tá foda Não lembro se é aqui eu Depois eu vou lembrar, tem uma missão que é bacana de fazer aqui A gente tem que matar ele E a gente pega A recompensa Atacou? With your é o seguinte, gente, vocês vão descer aqui e nós vamos acabar a gameplay aqui Pra não ficar muito longo Aqui vocês vão pegar uma armadura bem melhor Que aí já vai dar outra vida pro personagem Se bem que lá em Berekost também uma, uma armadurazinha boa Aqui, ó No meio desse campo pouquinho lembrar onde que tá, ah, pera aí isso aqui, aqui ó senão não consigo lembrar essa armadura é boa, tá menos um vamos ver pra quanto que vai menos quatro, cara muito boa muito agora vamos subir aqui, só vou fazer mais uma coisa antes de terminar vamos vir aqui nós vamos matar uma mulher que quer matar a gente aqui. A conversa é diferente, meu irmão Com essa armadurinha aqui, ó Meia hora de jogo você já tá bem forte, cara Bem forte Bem difícil de te matar O que mais vai te matar mesmo é magia Mas... Stand away, citizen. Hum, ah, nós vamos aqui Salva, salva antes, tá? aqui é um pouco complicado Essa mulher é forte oh, é oh. isso. Fica com isso aqui em prontidão Essa magia aqui Isso ah, Essa magia aqui é complicada Joga o outro de novo nessa bolinha Que é erro garantido Porque aquilo te congela, entendeu? Te prende entendeu? E aí você desconcentra ela <risos> não consegue fazer nada você vai ser moída, sua maldita toma perto da morte a moída deixa tem um capacete legal também esse capacete aqui é bom, tá? deixa eu ver é não lembro o que, que ele faz não depois a gente tem que identificar mas a gente já fica com ele vamos salvar aqui com o cara. ah aqui ele não compra nada não ah sem problema vamos salvar e aí a gente termina por hoje gente obrigado pela presença espero que vocês gostem eu vou fazer essa gameplay até o final que eu não zerei da outra vez, então resolvi trazer uma, uma Gameplay 2022 para vocês, tá bom? Um grande abraço, pessoal, obrigado, tchau!